Do dali, porque é, tá todo mundo indo, aqui passando fome, nós estamos dividindo a comida cozinha. Nós estamos dividindo a comida cozinha, nós queremos sair fora daqui. Já, já, já está acabando o rancho, nós estamos 30 pessoas aqui. Pode ir, Maria do Rato, pode, pode ir lá, ó. Nós estamos 5 pessoas ah, aqui no meio do zílio aqui, ó Meu Deus nós do céu Nós quer ajuda para nós ir embora daqui, ó É aí assim, Nós estamos tá, todo, é todo tempo nós damos um lugar em aqui o Todo o tempo aqui, nós damos comida lugar em um Acabar aqui, ó Acabaram Agora nós quer ir embora, nós não temos condição mais de sair daqui Não vem avião, avião, não vem, não vem, não vem nada e aqui, maltratados, Só maltratados é Nós quer que a polícia venha aqui tirar nós O exército, nós estamos esperando eles aqui para tirar nós embora Foi rojão direto, todo dia Todo dia Almoço e janta, é desse jeito aqui, ó. eles, é, eles passam mal, mas não é por falta de alimentação não, Porque a gente sempre ajudou. Almoço e janta, mas esse a Globo não tem. Pois é, aqui tá ficando difícil demais, é a única comida que nós temos, nós estamos dividindo com os índios, nós estamos passando a maior vida difícil, nós estamos pedindo ajuda. Ajuda para nós sair daqui. Turma, todo mundo desarmou seus barracos. Tudo desarmado, só esse aqui ficou armado, aquele dali. aí aqui é nossa nossas borocas. Tamo aí, esperando aí. Chegar outra canoa para gente varar. Olha aí a varação, a galera varando. Aí tem gente, aí tem gente. Aí tem gente para frente, aí tem gente para trás. Oi mina, a galera subindo aí para da pista do Jeremias. Só, um, só 20, só 20 pinhões para pegar o avião do Lula. Bota aí 18 mulheres. Aí vai Tem 5 mulheres aí na varação. E 18 mulheres. E o resto é só candango, carro de coco. Vida Esse é Fala, seu de hoje. E é duas com essa. Duas canoadas descendo o tudo descendo, pegando o beco. <risos> Oi aí,